O cara tá flutuando, velho. Mano, além de tudo pra chegar lá e ficar. O cara tá voando. O cara tá voando, velho. Olha lá. Olha o cara que tá flutuando no. <risos> Tem ô, velho. <véio>. É <risos> <risos> sai só que é dinheiro olá oi cêu meu deus mano que meu deus mano olá velho olá